Bom, então é o seguinte, para hoje eu preparei um timbre, tá? Pra gente utilizar aí o conhecimento que a gente pegou de acordes, tá? Dos últimos dois vídeos aí, ok? Se vocês não assistiram ainda esses vídeos, dá uma conferida lá que tá bem legal, ok? Então, ó, basicamente o timbre vai ser esse aqui, ó. Hum. certo tudo montado somente na g3n ok não tem pedal por fora não tem nada ok tudo sendo ligado aqui diretamente nela eu vou começar aqui desabilitando tudo tá e vou explicar passo a passo porque se você não tiver a pedaleira de 3n ou não for ah, nenhuma outra pedaleira parecida com essa aqui você ainda consegue montar o timbre, ok já que eu vou explicar mais ou menos aqui qual foi a ideia tá então eu vou começar aqui pelo compressor. Guitarra limpa, estou utilizando uma Telecaster, ok? Certo? Está bem limpo. Sendo ligado no amplificador direto, tá? Está tudo flat no amplificador. Certo? Estou utilizando aqui captador do braço, certo? Então, basicamente aqui a gente vai começar pela compressão Por que, que eu coloquei o compressor, né? Não, é, não mexi em nada do compressor, ok? Porque a configuração que vem dele já é suficiente tá? O compressor para mim aqui, ele tá servindo mais para segurar um pouquinho mais o som dar mais sustento, ok? Ó, você percebe que ele perde um pouco do, das notas mais altas, né? Vou tirar ele, ó Com ele ela bastante, né? E dá aquela comprimidazinha básica, tá? Então o compressor não mexe nada. Depois eu venho aqui pro TS-Drive, tá? Nele aqui, o que eu fiz? Eu coloquei 6 de ganho, tá? Porque tão, tão pouco ganho, o que, que justifica ele aí? Eu quero uma satura saturaçãozinha bem de leve, tá? Ó. Ele vai saturar bem pouco, Se eu tocar mais fraquinho, tá? Então, dinâmica manda aqui, na saturação, tá? Lembrando que quando eu comprimo, automaticamente eu perco um pouco dessa dinâmica, né? Então, meio que ele ficou uniforme aí o som, ok? Mas ainda assim, se eu caprichar um pouco mais... Eu tenho um timbrezinho até legal para um groovezinho, tá? Se eu quiser. Depois, o uh, que eu fiz, né? O, o volume, isso é relativo, né? Eu abaixo ele bastante. Eu não costumo deixar os volumes aqui muito altos, não. tá? Porque eu sempre sofro um pouco com a saturação quando der muito volume no, no amplificador, certo? Então, para evitar uma saturação muito elevada e também não, eu não preciso trabalhar no volume muito alto, né? ainda mais que eu tô aqui dentro do, do meu quartinho, Tá? Depois eu vim aqui para o delay, ok? Deixa eu já entrar para o delay aqui. No delay eu coloquei coxinha pontuada, tá? E coloquei aqui uh, o tap tempo, eu posso marcar no tempo da música, né? Digamos que esteja assim. tá? Então aqui eu estou com o delay... Esteja no tempo da música batendo certinho lá. Tail, para quem não sabe o que é o Tail, é quando você desabilita o efeito, né? Ele continua, ok? É para isso que serve. O feedback é a quantidade de vezes que vai repetir, né? Eu, como eu falo sempre, eu costumo colocar no máximo as três repetições, pode ser que você tenha necessidade de colocar mais, ok? Eu coloco no máximo as três, para mim já é suficiente. quarta já é bem baixinha. O mix. Se você quiser dar mais mix, pode até dar. Eu gosto dessa forma, porque ele não vai embolar muito o som para mim, tá? Ó, eu posso estar tá tocando... Certo? Eu não gosto que ele sobreponha a minha guitarra. Geralmente, quando a gente trabalha no, na coxinha pontuada, a gente acentua um pouquinho mais. O delay como está aqui, se não estivesse coxinha pontuada... Eu não ia deixar ele nesse volume tão alto tá? Porque eu não gosto que embole com a guitarra Digamos, a guitarra principal Não, não embole com a repetição tá? Então abaixaria bastante aí Só que como eu estou trabalhando uma coisa aqui bem, bem clean né? Poucas notas Eu acho que até fica legal okay? Então está aqui a explicação do delay Eu poderia Se fosse, por exemplo, menos nota ainda Eu poderia aumentar um pouquinho mais Com Quando tem passagem rápida Eu evito o delay muito alto Se tem é, passagem mais lenta Se for tipo só uma notinha Certo? Ainda dá pra, pra enrolar aí um bocadinho aí tá, Mas eu não gosto tão alto Vou baixar aqui, nem lembro onde é que tava Assim tá bom Ok? Depois eu venho aqui pro reverb tá? o, o grande lance aqui é, não extrapolar efeitos. Né? Você vê que eu usei o mínimo de recurso das coisas aí. Optei bastante pela guitarra o mais, o mais limpo possível. Tá? Digamos, o, o mais. Como é que eu posso dizer? Mais, o menos poluído. Ok? Então aqui está o, o lance. Ó. O que, que eu fiz no, no reverb? O reverb, isso aqui. Isso aqui é tipo um atraso no. No início do efeito tá? Assim que eu tocar Se eu tiver com muito atraso Ele vai entrar só depois ó. Ele demora um pouco para aparecer Eu gosto de fazer ele aparecer assim que eu tocar Então ele já instantâneo Ele vai aparecer aqui para mim Tail é a mesma coisa né O tail é quando eu desligo o efeito ó. Ele continua Se eu deixar com um o tail off Okay? Então o tail é para ficar caldo aí depois que a gente acabar de tocar. O mix eu não coloco tão tão alto, tá? Que aquele lance É para não deixar a minha guitarra muito escondida. Se eu colocar muito mix, quase que eu não escuto a minha guitarra, tá? A ideia não é essa. Se for por exemplo fazer uma basezinha ah, enquanto está ministrando, até fica legal com o mix um pouquinho mais alto, tá? Que você faz uma ambiência bem mais, mais interessante, né? Tá, mas eu não gosto dele tão alto assim, certo? Aqui tá, tá bacana, certo? O decay é o quanto vai ficar longo, né? A cauda a gente está nesses lances mais worship, etc, a gente precisa de uma cauda mais longa, né? Eu coloquei o HD-Roll justamente por causa disso, tá eu tenho um, um, uma cauda um pouquinho melhor, tá um pouquinho mais longa. Então, eu posso pensar que, geralmente, a minha regulagem do, do Decay e do Mix, tanto do Delay quanto do, do Reverb, é um raciocínio semelhante. Se eu, eu tenho frases em que eu preciso fazer trocas mais rápidas, Tá, digamos, eu tenho, por exemplo, aqui Se eu for trocar isso muito rápido e colocar muita cauda no, no, na minha ambiência O que vai acontecer? Vai embolar muito esses acordes tá? Então, é, digamos, é inversamente proporcional Quanto mais rápido for a minha troca Menos cauda Quanto mais lento for maior pode ser a cauda okay? basicamente é esse raciocínio que eu usei aí para montar esse timbre tá? esse timbre fica legal também se vocês quiserem tirar o TS Drive e colocar um chorus, tá? fica bem interessante não montei chorus porque a ideia desse vídeo aqui é somente o timbre para tocar o... o lancezinho que eu passei ok? então basicamente é isso tá aí. quero pedir aí, se você está gostando do conteúdo está tá gostando de ter vídeo diário aí, vai me mandando sugestão eu tenho visto algumas sugestões aí Ok? Então eu vou, eu vou anotando tudo aqui e vou lançando conforme uh, eu for achando que vale a pena para vocês. Beleza? Beleza? Grande abraço então. Se não for inscrito, se inscreve. Tá? Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre as aulas, tem aí na, na, no primeiro comentário, ok? No meu WhatsApp, entre em contato comigo aí. Ok? Grande abraço até o próximo vídeo então.